Yeah, yeah, yeah, yeah. Tenta comigo menor, sabe que hoje você só deu goela Entendi do seu boné na minha frente, você amarela. Você tá ligado, mano? Você sabe nunca vai ser essencial. Na frente do AF19, você sempre vai ser o meu preguês É 2K porque te bato e vou risada mais de duas vezes Mais de duas vezes Tipo, falou da minha potência, tenta comigo Moleque, ninguém te ajuda nem sua crença, sabe? Você quer rimar comigo? Você é muito fraco Sua crença não te ajuda De crucifixo, de cabeça pra baixo Direito de resposta, 2K é para que eu vou me down, like a Yeah, minha crença não me ajuda Tá ligado, mano? Você se fudeu poder se sua crença Pau no cu, tô ateu Não ligo pra sua opinião Tô boladão Tô sozinho na sessão Com agora encomendo seu caixão e tá ligado que o bagulho é muito louco, hoje eu bato no burguês Aí cê tá ligado, mano, ganho de você mais uma vez Cê tá ligado aqui nessa sessão Aí cê tá ligado, meu parceiro Eu vou até o fim Fala aí pra rapaziada, uma vez você ganhou de mim Ô, oh! oh, polêmico, polêmico Vamos lá, rapaziada Barulho pra quem gostou da rima do AF-19. Uou! <Silenho> Barulho pra quem gostou da rima do 2K. Uou! <Silenho> 2K, gyro, terminou, 2K 1%. a 0, terminou, começa, vai que vai. Se perder, sai daquela moto. Se perder, sai daquela moto. Vamos fazer uma moto aí. Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Tá ligado que o bagulho é muito louco Você sabe que aqui eu sou sagaz Te ganhei na central, na estação, no parafuso Aonde você quer mais Yo, Tá ligado que o bagulho é muito louco, mano Sua ideia não muda, ei Agora cê pede ajuda Não te ajudo, foda-se, você ajuda é Aí sua facada nas costas, ninguém gosta Mano, tá ligado, desculacho aqui Mano, cê vai sair daqui paralisado Pede no SUS ou para Jesus Mano, apaga a luz ou acende a luz Mano, cê tá na indecisão, por isso agora é Somos tá na escuridão até embolei, bolei somente, sem bolos back, porque sem delinquente. <risos> <risos> Direito de resposta <risos> a F-19. <risos> <risos> Eu bolo os becs sim, ideia diretas cê só não bola back porque sou escola de burbiste breca Bagulho que é foda, entende você moleque, você foi tomado pelo leão do ProEd Bagulho que é louco menor, fica mansinho. acha que é pro leão, você é pro gatinho Entende moleque, desanima, depois da meia noite o gatinho vai virar felina foi gastado, humilhado e vai sair mais queimado que meus baseados. É isso aí, vamos lá, só pra confirmar. É Vem, Bate volta, bate depois. Vai. Ya. Ya. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. o beat é de trap, moleque, você é comum Quando eu tapar na sua cara e falo que foi black tutum Ya, yeah, e, hey. tá ligado que o bagulho é muito louco, é drop no beat de spike Você é vacilão, você é pequenininho, eu tô no triciclo e você anda de bike Ya, yeah. faço o jeito que eu quero, menor, cê sabe agora você se acostuma Ya, yeah. você é inútil na batalha, yeah. chamo de buma Ya, yeah. tropa no beat de spike, você não é sagaz Tropo no beat do short e de chavo mais entende menor, você queimar comigo se se acaba Tá ligado, hoje é seu fim, tô falando de piracicaba Vite até lembra funk menor, sabe que eu tô tranquilão Sem falar de baseado, eu represento Felipe Boladão Felipe Boladão, tá ligado mano que eu vou além Eu te bato nessa batalha meu mano, e cê sai boladão também Aí, tá ligado que o bagulho é muito louco, mano Eu sou sagaz eu pego do beat da NET, cê não faz Aí, o que eu faço. Fica quieto, menor, tá falando comigo, essa revolta. O efeito que continua, usando com você se sem bater volta. Bagulho que é foda menor. Tá ligado seu otário Foda-se que você fala, rapaz, pelinho, cubião, tá feio pra caralho. É tipo anime, mano. Eu vou utilizar essa é stalker. Eu bato e volto, tipo na Natsu, mano, é revenge counter. Tá ligando que o bagulho é muito louco de bagulho, só não espera, desespero, eu aceito. Ei, uh, mano, ah, pra mim você é sequela. Faz um Jus da Sombra pra você ganhar com panela. que é louco, menor. Fica suave, fica no quase. Vai tentar comigo, ó. F te precou na segunda fase. É isso aí, rapaziada. Vocês ouviram? Vamos que vamos. Barulho na minha direita, quem gostou da rima do 2K? A minha esquerda quem gostou de A F 19. Oh!